Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui da Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa e estamos aqui com o querido Pedro Fortunato da Warp Zone, editor da Warp Zone, que é uma revista maravilhosa, voltada para a galera que gosta da história dos games, que gosta de, da indústria como um todo. Seja bem-vindo, Pedro. Como é que você está, querido? Tudo bom? Cara, muito obrigado, Zambarda. Cara, tô muito bem. Depois de BGS, depois de um evento que a gente teve nesse sábado, que foi sensacional. Tô muito bem, cara. O, a comunidade retrogame é mais uma vez, mostrando força, mostrando união, mostrando que, cara, tem muita coisa boa vindo aí. Muita coisa boa vindo, meu querido. Obrigado por ter tomado aqui o convite. A gente literalmente se conheceu na rua. Conheço o trabalho do Warp Zone há muito tempo. Mas eu não tinha conversado <risos> contigo. Eu tinha conversado com o Kleber, que é outro querido. E a gente está seguindo aqui, trabalhando. Cara, deixa eu te perguntar. Claro. É... O Garrett é um cara que eu conheço há bastante tempo. Ele foi apoiador lá do, do Drops. É um amigaço nosso. A gente adora, admira o trabalho dele. Eu assisti o 1983. Eu gostei muito. Mas eu saí ali do Miss com a impressão que o Loading, cara, ele, ele teve um trabalho ali de reportagem grande. Ele é um filme mais lento. É, talvez as pessoas que tenham visto aquele ritmo frenético da chegada dos consoles uhum. sintam que o filme é mais lento. Mas ele é, ele é muito rico em informação. Eu acho que ele dá o cenário é, do começo do retro aqui no Brasil, né? do começo da indústria de jogos brasileira, e o começo da galera debugando aqueles, aqueles consoles, aqueles computadores de, da década de 80. Quais que foram as tuas impressões? Você gostou do documentário? Você não gostou? Aqui é liberado. Eu, Vamos, é eu adorei do o livro. documentário. Adorei, assim. É, eu confesso que eu não vi o 83 ainda. Uhum. Cara, mas assim, o loading. Foi, cara. Foi, foi um documentário muito especial. E foi. Ele é indicado não só para aquelas pessoas que viveram essa época, tá? Uhum. Mas para quem, cara, está estudando é, desenvolvimento de, de games hoje, sabe? Você não uhum. pode. Até o Felipe Veiga ele comentou, né? Que é o que é o sócio do, do, do, do Marcos o lá o na Marcos. Dinâmica, Ele falou: você não pode estudar hoje desenvolvimento de games no Brasil sem conhecer a história. Sim. sem conhecer o primórdio de como essa galera raçuda, até o Marcos fala, essa, essa galera raçuda, né, que assim, anos 80 foi aquela coisa aqui no Brasil, né, que tinha reserva de mercado, que tinha toda hum. aquela dificuldade para você encontrar informação, equipamento, cara, e mostra mais uma vez que o a galera brasileira, assim, cara, é raçuda, é, é, dando um pouquinho de incentivo ali, cara, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, que foi o que aconteceu nessa época do load né, que, que ele narra uhum. muito bem. Então, assim, eu não tive muito contato com MSX e tal, mas, cara, é, com, com a Zone, com o contato, eu comecei a ter, e eu me transferir para aquela época, pra, praticamente, né? É, cara, eu gostei muito, assim, no final uhum. me emocionei muito, sabe, com, com, com, com alguns depoimentos e... Qual que e te eu, sensibilizou? Cara, cara, o do Ademir, cara, assim, que ele, assim, ele, ele fez um, um, um jogo, mas ele que trabalhou no, no, nos equipamentos e tal, uma uhum. e... coisa meio artesanal, né? Porque hoje em dia a gente e fica um isso, pouco artesanal. meio... artesanal. Uhum. Pode falar. Aquela... Aqui. Isso, aquela coisa artesanal e, e ele ve é, vendo assim, se, se emocionando ao ver que, cara, a galera cresceu, é, se desenvolveu no, na, na carreira e tal, graças a ele, assim. Ou, ou ele teve um pouquinho daquela participação. Uhum. Então, eu acho aquilo com uma sensibilidade absurda porque às vezes a gente assim trabalha aqui eu tive um pouquinho um pouquinho assim sabe milho um delta cocôzinho dessa de uma experiência dessa que quando entrou a pandemia a gente começou a fazer as lives então uhum. assim a gente era um pouco de, de companhia para as pessoas e a gente estava ajudando de alguma forma as pessoas né a, a superar aquele momento é assim cara péssimo acho que e um foi um momento do, do nosso história. mercado e teve muita muita gente do nosso mercado que cresceu nesse momento que difícil, cresceu né? exatamente então assim eu senti na pele um pouquinho do que ele sentiu quando viu uma galera entrar em mercado assim estudar por conta daquilo é, é, daquilo que ele produziu ali, acho que foi o, o documentário ele ele ele foi da parte técnica, né? Assim uhum. apresentando é, a evolução, né? Uhum. Como também ele ele ele pegou essa parte sensível, essa parte cara, a gente a gente consegue a gente conseguiu muita coisa e a gente to é, é, é modificou a carreira de algumas pessoas, né? Assim, o, uhum. o curso da vida de algumas pessoas. Sem achei... dúvida nenhuma. É, é eu, eu achei tudo isso, eu achei uma coisa interessante, né? O, a seleção de entrevistados também foi muito boa, né? Tem foi. o jornalista, que é o, o José Schiavone, que, era, que criou o caderno de games da Folha. É, você tem o Renato De Giovanni, que o desenvolvedor do Aeroporto do 83 e do Amazônia, que foram os primeiros jogos. É, tem o Ademir, da comunidade do MSX, Ele, eles tiveram uma mentalidade, e aí eu queria te ouvir um pouco, Fortunato, de abranger todos aqueles computadores que não eram oficiais, né, os vários CRKs, e ao mesmo tempo pegar pessoas muito diferentes, né, tem aquela história que é fascinante, o jogo eu achei muito simplório e tal, mas eu achei interessante, do cara que mora, é... no ABC Paulista, tenho uma admiração pela Avenida Paulista e crio um jogo baseado na Avenida Paulista. É Marcelo muito doido Bado, isso. É, né? assim, é, fantástico. E, cara, esse jogo eu não conhecia. Eu também e não. Eu, eu sou carioca e eu vim para São Paulo e, cara eu, cara, eu, assim, visito muito, assim, o MASP e tal. Eu moro aqui perto, então, assim, uhum. é, a gente virou até amigo MASP. Então agora eu entendo essa paixão às vezes do, do, do, do, das pessoas né com a Vila uhum. Paulista que é um né uma coisa assim vibrante e Sim. ter o jogo e, e, e ter o conhecimento de um jogo sobre uhum. a Vila Paulista aí eu fiquei caraca eu tenho que ter esse jogo agora estou procurando <risos> e uma outra coisa lá do, do que ele mostrou que é que é da da, da lenda da Gávea cara eu achei mano a Gávea, tipo, é uma das coisas que, que, que o carioca vê assim, e falei, ok, é a Pedra da Gávea. Mas a gente tem toda aquela... Para quem viveu nos 80, com aquele, com aquele filme dos Trapalhões, né? De ter lá, eles entram na Pedra da Gávea, e tem aquela, aquele suspense sobre o que, que tem ali dentro, aquela... Cara, assim, eu achei muito legal. Eu acho que se tivesse um remake desse jogo nos dias atuais, em em, em em PC, eu achei eu acho que ia fazer um sucesso fantástico, né Sim. e, mano é assim, é, é aquilo que eu te falei, não é só pra quem conhece tudo daquele, daquele uhum. daquela época, né é um, é um documento que é, é um documento histórico, é um, pra mim é um marco na, na, na, na nossa comunidade retro game Uhum. E também ele, ele, ele mostra, né, é um, é um caminho de entrada ali para você até pesquisar ou começar Sim. a desenvolver. Então, assim, o documentário ele foi positivo em tantas frentes que a gente fica, acho que ficaria horas aqui debatendo. E, cara, é muito legal. E eu acho legal que a gente estava tá falando bastante da questão, né, essa porta de entrada, essa história... E, e, e, e tem uma, um, um dos relatos que é muito bom, é, você vê também desenvolvedores que fizeram jogos nos anos 80, e aí é, justamente ele, ele, ele recupera a máquina antiga na esperança, falando ah, não vai funcionar, foi, aquela, história foda. aquela história foi aquela história foi foda. E é, eles falando, caraca... A máquina funciona e o filho dele fica impressionado. E é uma coisa que realmente, isso é... Eu, eu falo muito com o Marcos e ele falou que eles estão explorando isso na Bitnemic, né? Eles mostraram na própria uhum. BGS. É, não só resgatar os jogos antigos, mas relançá-los. Relançar. O relançou agora o Amazônia. Amazônia. É, tem gente fazendo jogos novos agora para esses consoles... É, que são antigos. Eu acho que isso vai além daquela coisa, porque é, o retro, ele tem esse estereótipo, né, Pedro, que é, parece que é um bando de maluco que gosta dos brincadinhos antigos, tá ligado? E não é isso, necessariamente. Às vezes, os caras estão tá criando coisas novas naquele software extremamente limitado, né? Não dá para fazer o escorpião com todas as patinhas, né? Cara, eu sei, eu, eu, cara, é aquela coisa até do, do... É meio clichê, né? Do tubarão lá, do... do... Cara, você não tem... Não tem não tem recurso, vai com aquilo mesmo, então assim, a gente vai criando aquela, aquela aquela ilusão, aquela coisa na cabeça e a gente acha que aquilo ali, gente, é um escorpião para mim é um escorpião que nem aquele do boxe lá do, do, do Atari, para mim era um caranguejo lá, mas gente, era um, era, um cara, era um cara do boxe e é muita história boa, né cara, e você até comentou ah, será que vai funcionar e tal? Mas a fita tá lá há 30 anos. E, cara, funciona. E eu tento emular aqui na minha, na minha cabeça o sentimento na hora daqueles caras. É assim, eu acho que eles, assim, se emocionando: caraca, funcionou. E é uma coisa que, para ele, tava perdido. Ele já tinha virado aquela página né, uhum. da história dele, da história de vida dele. E, e, e ele botar e funcionar, cara, ele tá reabrindo aquele livro. E eu acho que o documentário, uma das funções dele é, é reabrir um livro da sua, da, da, da sua vida, né? E você, Sim. caramba! Que eu me lembro que o meu primeiro contato com o com, com computador antigo, assim, com o computador, foi, foi eu indo na, no trabalho da minha mãe, que ela uhum. trabalhava na Telerge, <risos> e jogar a quem lembra lá. Quem lembra, meninas A Telerge, aqui é no São Paulo, a Telespe. É. Ah. Então, assim, e eu me lembro, cara, e, e, e eu acho que se, se eu jogar o Alecate naquelas mesmas condições, naquele terminal, cara, vai ser uma chuva assim, de, de, de emoção, de, eu falei, caramba, e é isso, gente, eu acho que o, o retro game, né, ele, pra quem é adulto já, é, aquela, é você reabrir um, um capítulo da sua vida e também mostrar pra uma, pra uma pessoa, que é, agora a gente tem amigos que tem filhos, né, e que mostra essas coisas antigas, né, o que a gente viveu pros nossos filhos, e cara, tem, tem criança que se apaixona, entendeu, porque é lúdico, porque não tá tudo ali. Né, ele tem que preencher algumas lacunas. Ele e tem uma jogabilidade tem. absurda alguns, né? Tem. Uma, uma coisa é, gostosa é, bem é. melhor que alguns, muitos Sim. triple a da vida. <risos> Daqui. É, é, é, a gente no, na geração atual, né? Eu tô, eu tô testando alguns jogos mais recentes, e alguns deles triple ways, sem dúvida nenhuma, mas o, o que a gente nota é que virou a indústria virou aquela coisa meio Zé Gráficos, né? Tipo, é. gráficos, gráficos, gráficos, polígonos, realismo. Eu tava jogando até, eu gosto bastante de, de FIFA, mas eu não sei indicar pra você a diferença fundamental entre FIFA 2022 e FIFA 2023. E FIFA 2021 <risos> são o mesmo jogo vendi e fazendo as pessoas gastarem dinheiro de novo. Nossa, não e tem tem essa... dinheiro, né? Porque muito hoje dinheiro, cara. é 350, e aí tem uma, uma versão, edição especial que é quase 500 de gente, pelo amor de Deus. <risos> Uh... Sendo que o cara às vezes podia gastar, às vezes, nesse hardware é. mais obsoleto e ter uma experiência que ele não tem nos aparelhos de hoje. Né? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, é, é, essa coisa do, do, do, do retro game tem isso, né? Assim, é você explorar alguns aspectos de um, de um jogo atual que. Assim, a jogabilidade, a história. Hoje em dia, a gente não tem um, um, um adventure text, né? Um adventure game que você vai lá e escreve e tal. Cara, imagina, assim, hoje... Naquela época, eu acho que, assim, dificilmente ia ter manual. Então, assim, até o, a, a curva de aprendizado era diferente, né? Não vou dizer aqui, você te usar que antigamente era bom, mas, gente, tinha uma, uma, uma dificuldade ali que a gente conseguia ultrapassar, né? Então, Sim, assim, é, hoje, se não tem um tutorial bem feito, a galera, ah, se não tem um jogo com legenda em português, assim, às vezes eu vejo uns comentários no, na, na Microsoft Store, não tem legenda em português, o jogo é uma droga, gente. Pelo amor de Deus, a gente já até jogava jogo em japonês. Em, em idioma japonês. É. Eu Você joguei, Final Fantasy V em japonês. Sabia pé nenhuma. Ficava <risos> tentando adivinhar a história, tá ligado? No meio do caminho. <risos> então, é essa coisa gostosa, né? Assim, da gente... Que a gente atravessava, né? Uma... Essa coisa, uma coisa mais lúdica. E... E a gente segue, assim, no, no retro game. Às vezes, assim... Dependendo da sua bolha, você não conhecia determinados jogos. Eu não conhecia determinados jogos já Nintendo. Porque hum. a minha bolha era ali de, de Mega Drive, Master System. Então, se você não tem um amigo que tenha Super Nintendo, você fica de fora, você não conhece muita coisa. Hum. Ou se, se você fica ali ligado nas revistas de videogame, que o meu amigo Cléber, ele tem maior colecionador do Brasil, então, assim, <risos> o cara conhece tudo então a gente eu acho que o Retro Game ele também tem essa questão de você explorar mais você você ser um Indiana Jones da um retro um retro caçador vamos dizer assim sem dúvida nenhuma Pedro eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal ah. o documentário de fato foi muito bom mas eu ia te perguntar cara como é que você entrou na Warp Zone o que, que você gosta de jogar? Se são jo mais jogos retros, se você tem alguma coisa mais recente que você gosta, se você gosta dos índios? queria te ouvir um pouco, te conhecer melhor nessa entrevista Não. também. Vamos falar. Um beleza. Cara, eu conheci o Arpzone, foi, foi da seguinte forma. Eu tava. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon, e lá tem a livraria Travessa. Uhum. Um belo dia eu tava. Eu ia almoçar e eu. Né, Ficava, ficava de rato de, de, de livraria, né? Uhum. Um dia eu vi lá, 61 um, games do Master System, vendendo aquele... Uma, uma revistinha nossa lá. Aí eu vi, comecei a folhear, falei, vou entrar em contato com esse Kleber. Que eu vi alguns, alguns errinhos, <risos> assim, porque eu, que eu sou meio... Eu falei, que tal se eu for revisor de alguma, algum material de vocês, você topa? Aí tá, ele demorou a me responder, aí eu mandei de novo. Falei... <risos> aí a gente começou a conversar, aí assim, eu comecei a, a, a, a editar algumas notícias lá na, na Warp Zone e a gente começou a ter essa amizade, assim, que pra mim o Kleber é, é o, irmão, o irmão que eu nunca tive, né, porque... Legal, é... Então, assim, a gente é muito parceiro, né? A gente é... conhece as dificuldades e tal. Hoje, hoje eu... eu toquei lá a BGS junto com, com o pessoal da, da Casa do Video Game, Tiozão, Fabão, então a gente ficou lá. E, cara, a Warp Zone hoje é... Ela... Ela faz parte assim, da minha rotina, né? E agora, quanto a, a, a games, vamos lá, eu tenho, eu jogo retro game, tá? Uhum. E eu tenho um jogo em especial que a galera uhum. gosta de pegar no meu pé de luta, que eu acho que Pit Fighter é melhor que Street Fighter e Mortal Kombat juntos. Jura? Ah, não, desenvolva Agora eu quero entender Porque eu sou da yes. geração seguinte Eu sou do Street Fighter e do Mortal Kombat Agora eu quero entender. É. <risos> como okay, com O Street Fighter. Fighter, ele foi o primeiro A ter a questão de você é, Gravar pessoas reais E outra coisa Que eu era fã do Van Damme Fãzaço, fãzaço Aqueles assim, de grande legão branco De fazer teatrinho com o pessoal do colégio Daquela luta lá e tinha o Tai, E o Tai ele meio que era o Van Damme da, da, do, do, do jogo. E o Pit Fighter, ele tinha aquela coisa de luta de rua, de luta de bar e tal. E era muito bom. E, e, e eu guardo com muito carinho o Pit Fighter, porque ele foi, eu acho que, um dos primeiros fliperamas que eu, que eu joguei. né O meu primo, ele, ele me levava no, no, no, no fliperama. E, cara, eu vi o Pit Fighter, aquela porradaria estancando, pá, aquela coisa de aposta. Falei, mano, é isso. Aí depois veio o Mortal Kombat, veio o Street Fighter, é claro que a gente ficou assim, maravilhado. Uhum. Mas o Pit Fighter pra mim é aquela coisa assim, do coração, sabe? E Sim. porra... Mas a gente sempre <risos> tem um jogo assim, né? Eu sou <risos> Exato. Da... Eu, eu sou da geração... Eu sou menos retro que você, né? O é. meu sócio Cal, ele é o cara que ama retro... É, amigaço do Renatão, a gente sempre bate papo sobre isso. Legal. Mas eu, eu tenho isso um pouco, eu, eu brinco, eu escrevi uma, um texto uma vez para o Post que eu falava que a minha geração, eu sou de 89, né? Uhum. Eu não vi eu sou de é, a reserva. Então, cê, cê, cê, são uns aninhos antes, então você um já, já viu você viu algumas coisas uhum. antes de mim. Mas eu, eu, vi, eu vivi muito o Game Boy, né? E eu... Eu tenho muitos amigos. Eu tive um save de 700 horas de Pokémon. Eu tenho amigos que jogaram muito jogo Rapaz. e eu não consigo me livrar. Eu sou o Gen Winner, né? Que é, eu não consigo me livrar da versão vermelha, uh -huh. azul, é, amarela, gold, silver e crystal. As que vem posteriormente eu jogo, uh... mas eu acho muito sem graça em comparação com o primeiro. Acho que, essa, acho que a tua entendo. relação com o Pit Fighter é meio assim, Exatamente. Né? E a galera nas lives assim, cara, me enche o saco e tá, Ai, <risos> Pit Fighter, a, a, a, acaba que ficou tipo um lore, assim, sabe? E lá na casa videogame tem um, arque... um, um, um um flipper do Beach Fighter, que eu acho que o tiozão, falei, cara, esse moleque ama essa porra, esse jogo. Vou colocar uma uma máquina para ir lá quando ele me mostrou eu falei meu Deus do céu não acredito é, mas assim jogo atual hoje olha eu eu, eu adoro é, Red Dead Redemption cara viver aquele aquele mundozinho sabe de de faroeste e tal e você jogar um jogo que tua barba cresce cara é muito legal <risos> Agora, é muito o, que legal. Eu, o que eu tô jogando atualmente é Sniper Elite, né? Sniper Elite 5, e cara, tá Você difícil tá esse jogo, tô adorando. Ai, adoro dar, um, dar uns tirinhos em, em gente ruim. <risos> não, é muito bom, cara, e a gente tem essa coisa, né? Tem jogos que a gente... Eu, por exemplo, eu sou sempre a favor de jogos indie, de aventura. Ah, é, viajei, viajei com... Eu não tinha jogado na época, eu tinha... Conversado com a desenvolvedora lá no, no SB Games, uhum. mas eu só joguei Journey tipo 10 anos depois do lançamento. Adorei, adoro esses jogos artísticos, mas eu sempre adoro dar uns tirinhos. Eu tava jogando Wolfenstein um tempo atrás. Qualquer... Ah, eu... Sempre tem uns, sempre tem umas coisinhas para ir em cima disso. E, e, e deixa eu te falar uma coisa: é... te incomoda o. o... Eu tava falando para você do estereótipo do Retro, que eu acho que o documentário do Marcos foi muito preciso em desconstruir. Que não é. é só o cara que adora os consoles antigos, ele vive no MSX, como o seu MSX, eu tô dando um exemplo aqui, não tô uhum. necessariamente falando de ninguém, mas é, o MSX é a melhor máquina e tal, e aí eu não vejo tanta diferença dessa pessoa para aquele entendista extremado, pro caixista, pro sonista, que a gente vê que é aquela ideia do marketing da indústria, que é a guerra dos consoles. Uhum. É, você vê com ressalvas um pouco essa, esse tipo de adoração dentro da indústria, em específico lidando com jogos retrô? Cara, é... assim, uma, uma pessoa ser fã, por exemplo, uhum. de, de um jogo, de um... De um assim, da... Nintendo vs. Sega, era aquela uhum. coisa, assim, do... Porque, Sim. assim, eu, eu gostava de SEGA e defendia a SEGA porque era o único que eu podia comprar, porque ou, era, ou eu tinha o Mega Drive ou tinha o Super Nintendo, não dava pra, de, pra ter os dois. Claro. Né? Então você acaba curtindo que o você, que você curtia. Agora, isso, tinha essa briga quando eu era criança quando agora você tem você... 40 anos exatamente assim é, é, oh, é uma coisa meio que infantil e tal eu não eu, não curto eu também eu... não sabe é pela zoeira e tá, é. tá. Aí, aí tudo, tudo bem é, tipo, vamos lá agora levar a sério tipo ah. não excluindo porque eu sou sonista, não, para, né, assim, por exemplo, eu sempre comprei, você tá me ouvindo? Ah, deu uma, deu uma travadinha, oh, é, eu, eu sempre comprei depois do Super Nintendo o, o, o, as marcas do Playstation, né? eu tive o Nintendo 64, uhum. mas aí eu não tive o Gamecube e eu, e eu pulei o Wii U também, é, e aí eu sempre comprava da marca da Sony, podia me chamar de sonista, aí virou agora, na, na geração mais recente, eu fui olhar o preço do Play 5 no Brasil, que é o esse mercado maravilhoso que nós temos, né, Sete é mil reais, Não consegue. eu falei, não, não vou comprar, e aí eu peguei a grana que estava guardada eu falei, cara, eu, tô, eu sou jornalista, tem que testar hoje, eu vou comprar um computador logo, e aí comprei, e aí virei PC Gamer, mas assim, ah, você é Pedro, você é PC Gamer e defensor? Não, cara, é, é, às vezes é, é, primeiro, é o que você falou, é o que você podia comprar na época, e às vezes é o que é melhor para você trabalhar, para você que trabalha com, com revista é. de publicação, você sabe que o PC ele tem essa maleabilidade que é, que é interessante, com exceção de alguns exclusivos, quase tudo sai aqui. E agora tá, uhum. até os exclusivos estão saindo aqui depois de um determinado tempo, né? É, é porque também o, os PCs eles, eles avançaram muito o hardware, né? Então, assim, e não tá. Que, assim, pela praticidade, eu vou pelo console. Mas se eu tivesse, por exemplo, um espaço em casa, de, tipo, botar uma um, uma torre e tal, cara, eu até preferiria ir pelo PC, entendeu? Até porque uhum. une uni, uni os dois. Até porque, assim, depois do Mega Drive e do Saturn, eu fui pro PC. Uhum. Fui, fui jogar PC Game. Então, eu gostei muito Adventure, jogo de estratégia. Então, um pouco dessa coisa do, do Dreamcast Dreamcast, uh, Playstation 1, Playstation 2, eu não peguei muito. Não tive muito contato. Eu tive contato com amigos que jogavam, assim, Metal Gear e tal. Eu ficava... Uhum. Eu, eu, eu vendo, vendo eles debaterem do Metal Gear e tal. Vendo aquela coisa do Metal Gear, né, tomar uma forma, porque, né, o Metal Gear foi, assim, do Metal Gear 1 pros... É, Para os próximos, cara, é uma é uma. Cara, criou uma fanbase assim, inacreditável, né? E, você te... e, e aquela história, aquele lore todo. Porra, Kojima é foda demais, né? E eu ficava Bem, naquela coisa de jogo de estratégia. Por, por exemplo, Stronghold Crusader. Cara, que é um que é um, é um, é um jogo de estratégia com castelos e tal eu ficava naquele meu mundinho então assim eu não ficava muito nessa briga de de isso. PlayStation ou sei lá Xbox, Dreamcast assim não não, não curtia muito essa não vivi muito essa briga entendi <risos> ah, e era uma briga na verdade de marketing né as empresas as empresas no começo insuflavam isso e depois virou essa coisa é, do submundo também de internet, que acaba atiçando esse tipo de coisa. É. E, cara, deixa eu te perguntar, é, o que você achou, pegando o Loading como exemplo, é, o que você acha dos jogos brasileiros? Tem algum que chama a tua atenção? Você pode falar de algum retrô, pode falar de algum mais recente. Porque é um mercado que eu cubro uhum. bastante, eu, foi o diferencial da minha carreira. Uhum. É, eu comecei com TCC de faculdade, trabalhei na Globo.com com isso e tô com o Drops agora e aqui na Rádio Geek abordando esse assunto. O que que vocês, que chama a atenção para você no nosso mercado? Cara, é, o nosso mercado. Eu é, pegando uma referênciazinha para ali na BGS. Uhum. Cara, primeiro, a gente tem muita gente boa, com muita criatividade, com muita cara, vontade de, de e assim com temáticas muito legais. Eu tenho dois que eu, que, eu, que eu visitei e que eu testei, que foi o, o Donut Arena. Não sei se você viu lá no, no, nos indie games. Hum, Cara, que é um. Dorothy jogo de... Arena. É, Donut Arena. Já tá no. É acho que aqui. no. Deixa eu ver se eu acho aqui, só pra gente mostrar na tela. Dorothy. E também o Beyond the Storm, que é um, é um shimup assim, fantástico, que lembra muito uhum. É, é Hellfire, quem, quem é do Mega Drive? O R-Type. Uhum. Então, assim, dois jogos que, que, que me. que assim. que me fizeram, assim. ficar jogando, sabe ali? É, é Dorothy com PH? É Donut. Ah, Donut! Donut, eu vi. Donut, Arena. Donut, eu, vi, Donut eu vi. Viu? Eu vi. É muito legal, cara. É eu ficava legal. jogando e pá, pá, pá e cara e por outro lado tinha tinha o o, o Parallel, que Sim. na BGS cara um cara fez aquilo só e eu acho que assim. é, foi o jogo eu acho que aquele foi o jogo do ano da BGS o, foi o né Parallel, eu acho eu acho que até por uma coisa é um cara fazendo é, a apresentação muito boa o enredo denso e eu tava uhum. conversando com ele ele é aquele é, cara eu conversei com ele também que encarna ele... um pouco do ideal Game art, vamos fazer também o que a gente gosta, ele não, não deixa de falar das dificuldades que ele passou claro. também. Tem que, que, falar, é mesmo. Tem Tem que, que falar, falar mesmo. Tem que falar mesmo, e assim, é, cara, eu fico imaginando assim: e se a gente tivesse um mercado, um, um, um mercado europeu um mercado chinês por trás, assim, com, com, com a, a indústria, né? É, uhum. investindo em curso, né, com uma, com uma educação já, é, já visando isso, né? Uhum. É claro que a gente tem todos os problemas da nossa educação básica, mas a gente pegando um pouco dessa, dessa coisa de fazer um cursinho, assim, acessível, né? Cara, o brasileiro tem muita vontade, tem muita, tem muita raça, tem muita criatividade, e tem muita temática também, gente. Que cultura é, é no mundo tem um, um, uma, uma, uma, uma, uma temática, uma cultura que nem, um, que nem a gente, folclore. Gente, isso é um... De, cara, é uma coisa assim, absurda. Tem um jogo que eu vi no, no Loading, que eu não conhecia, hum. que é o Barra Vento. Lembra do... do, do, do o jogo do, de capoeira do Luiz. Do Luiz Moraes. Isso. Hum. Cara... Fantástico, porque assim, ele mesclou aquela, aquela coisa de jogo de luta, né? Uhum. E, e com capoeira, que é uma coisa nossa. E eu vi ali na, é, nas palavras do, do, do Luiz um orgulho, sabe? Aquele orgulho, não aquele patriótico, sabe? Feio. Uhum. Mas aquele orgulho assim, cara, a gente tem porra, folclore, a gente tem lendas, a gente tem, tem, tem, tem muita coisa bonita para mostrar. Eu acho que o sentimento foi esse, né? Então, os dois dele, que é o Lenda da Gávea e o Barravento, Barra o Vento. são dois que eu, que eu já tô aqui na minha wishlist, sabe? Minha lista de desejo uhum. aqui. Essa, essa cara... E o, e o mais legal, assim, teve uma parte que ele, que ele... Ele tá lá na Pedra da Gávea, né? É, é pelo visto uhum. ele ele... Ele escala, né? Ele é montanhista também. Uhum. É... Você vê que ele, ele viveu aquilo, né? Ele viveu, ele passou coisas da vida dele pro jogo. Uhum. E tem uma parte aqui, até no documentário, que ele vai até lá na Pedra da Gávea e fala as, as, as primeiras frases do jogo, né? Agora você, você terminou a trilha aqui... Parece né? um autor do livro falando o abre do livro Isso. de cabeça, né? Isso. Ai, muito... Eu achei tão legal aquilo, cara. Gente, Sim. quando soltar o DVD, Blu-ray, cara... Comprem. Na comprem, pelo amor de Deus. Já Compre. tem pré-venda no, no, no, no, no Bitnemic lá, no Isso, tá R$ é, 44,00, acho que é a versão mais básica dele aqui. E tem a edição é, colecionador. Isso que é 69, ó. Tô botando o link aqui para vocês comprarem, que vai Boa. ficar registrado aqui na live para todo mundo poder acompanhar. Mas é isso, é, é, é muito importante. E também pega uma coisa, né, Pedro, que é, a gente vê né, grupos se formando no nosso mercado, né? Vamos restaurar a memória dos jogos e tal, e eu acho que a gente restaura um pouco para fazer o que o Luiz Moraes fez, né? Contar essas histórias, né? É. No final do jogo, os jogos não são só zerei, platinei, debulhei ah. aquele jogo e sair é a superfície tem muito jogo que eu não joguei nem joguei direito mas que de alguma forma aquilo me marcou Ou seja a estética a história o que que eu li a respeito o que que ele repercutiu os cortes que eu vi na internet e aí tem a construção por exemplo um jogo que eu que nem todo mundo gosta mas eu tô amando e eu não era um cara de jogar jogos da Front Software o Elden Ring criou uma comunidade muito ah, interessante, cara. Porra, é... Isso aí... Cara, a porque Fro... é interminável, é interminável, cara. Eu, eu, eu até brinco com o Cal, eu falo assim, cara, estamos sem notícia hoje. Ah, vamos ver se algum mod apareceu bizarro de Elden Ring, que isso aí deve valer uma nota aí, porque é isso, cara. Os caras estão infinitamente naquele jogo, matando os monstros, matando, fazendo a mesma coisa, mas é, é infinitas possibilidades dentro de um universo muito interessante, né? Exatamente, é e, e assim, é, você vê que nesse mundo de games, né, você, cara, tipo eu, assim, eu fico fanático nessa coisa do, do, do Red Dead, assim, e pra mim é os uhum. únicos jogos que na versão física vem, vem manual, vem mapa, é, pra quem é retro game, isso, aqui é, isso aí é delícia, né, cara, você tem um mapa do, do, do lugar, e você vê que o jogo, ele é interminável, e tem assim cara do nada aparece um personagem novo e isso isso é muito legal e te dá uma capacidade de replay muito grande né e são jogos acessíveis não é um jogo por exemplo é... até do Sniper Elite mesmo tem tem é, é quando ele sai ele não é tão acessível ele tem um preço preço alto né Uhum. Se você botar todas as, as, as DLCs. Agora, o Red Dead, cara, tá num preço muito legal. Eu acho que vale muito. Pelo a pena. tamanho, né? Pelo tamanho dele, pelo investimento. Pô, você veja até a 5, Pedrão. Tá até até no... agora aí. Eu não, eu não consegui jogar muito, não, cara. Eu, eu, eu, eu, eu gosto. Também não. Eu joguei o 1 bastante Eu fui. Ah, o 1, um, gente. um é muito legal. Um é muito. Cara, era, era o, da, era o da, da visão assim de cima, né? Não, não, não. Você tá falando de Red Dead Redemption, tô falando do 1 que era. Ah, do 1. Ah, do 1 isso, também joguei. Que tem aquele final mais icônico. Não, você tá falando de GTA que tem visão em cima. É, do GTA. Do GTA isso. 1 tem aquela visão em cima, depois ele. Sim, foi... Até o 3, até o, até o 3. 2, isso. Então o 2 visão em cima e o 3 vai, vai 3D já. Não, é, e, e, e é uma coisa que é o que pega, né? O pessoal fala, não, mas esse, aquele jogo que você é um criminoso e tal, não é isso, cara. A liberdade que você tem pra fazer naquele mundo, o, o mundo tá bem-vindo. E o GTA V é, é um sucesso por isso, né, cara? O GTA Online é uma loucura. Às os e-mails assim, ah, não sei o quê, tem um carro novo. Falei, porra. O jogo é de Aí, 2013, não... mano. Porra entendeu a capacidade de replay assim é uma comunidade tem tem vários nichos né E você vê a evolução né de onde a gente saiu e para onde a gente tá sei lá em 30 anos cara. onde a gente está é em 30 anos é muito bizarro é, e é bizarro como um produto cultural dura tanto e ele tá vendendo milhões de cópias até agora meu caro, estamos é. chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Ixi. Desculpa a demora, mas última pergunta que eu ia falar. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Cara... Eu vou te chamar mais vezes, tá? Fica tranquilo. A gente... <risos> Posso comentar da Warp Zone? Claro! Não, fica à vontade. Fala Olha só, na BGS, assim, a gente quase esgotou os livros da, da, de, de luxo. Então, assim, a gente tem aqui oh. o último lançamento. Ó, aqui. E a gente, que é, que é, que é um livro da, do Master System, tá? Um livro de luxo. Sensacional. A comenta a história do, do Game Gear. E, e eu tenho uma história muito, assim, que aconteceu na BGS que, cara, muita gente confundiu o livro com o videogame De ah, tão é? perfeito que tava a capa. Cara, se eu, se eu te disser que 20 pessoas perguntaram se tinha videogame aqui dentro, eu vou estar tá mentindo, porque foram mais pessoas. Nossa. E teve uma pessoa ainda que comprou e o amigo falou assim, Me, meu amigo, olha só, isso não é videogame, isso é um livro. O cara foi lá e devolveu. De tão perfeito que tá. Eu já, eu já falei pro Kleber, Kleber, você tem que botar um adesivo falando que é. Ou livro. então você podia, você podia ter mentido pro cara, né? Pô, não, não, isso é um joguinho, <risos> exatamente. Mas ó, ó as fotos aí do stand da Warp. Excelentes ah, imagens. O Pedrux é demais, cara. É, no, é o nosso fotógrafo aí. Cara, e essa BGS, costumo dizer aqui que. Ah, o do, do Paralelo. Cara, é. a fantasia dele tava demais, cara. tava. De bobo da coisa, E vocês pegaram o né? um momento à vontade aí dele, porque ele tava assim, é. montado, né? É, <risos> ele tava. Eu conversei com ele, ele, né? E... E, assim, a, a, a BGS desse ano, ela foi um, um encontro, um reencontro e encontro também. Porque muita gente da, da Warp Zone que, se, que, que, que entrou, né? Na, na Warp Zone, não se conhecia pessoalmente, né? Uhum. Então, foi um encontro de, de, de pessoas, assim... E o stand da, da Warp Zone dava aquele aconchego, né? Que era um, era um stand ali bem espaçoso. Então, cara, foi muito legal encontrar a galera, dar aquele abraço que estava re represado há três anos, dois anos, por causa dessa pandemia. Pandemia, então, né, Então, foi muito legal, cara. Assim... Olha que importante é... essa foto, gente. A Nintendo volta para o Brasil e olha o destaque aqui. ó. Jogos desenvolvidos no Brasil. Olha, é olha, olha a importância disso, cara. Olha a importância da Nintendo estar tá aqui no, no Brasil. A, o, o, e a, o PlayStation teve também. Só faltou a Microsoft, cara. Assim, é... Não sei por que eles não vieram. Tem que marcar presença, cara. Senão perde mercado. Posso dar uma tem fofoca? Marcar... E tem mercado para todo mundo. Fala, pode eu falar. Vi, eu ouvi... Só que entre a gente. Eu, só entre a gente e todo mundo que vai assistir essa gravação depois, porque isso fica registrado <risos> e tá nos grupos de WhatsApp. É. Não, mas eu posso falar porque ninguém me cobrou sigilo, mas eu ouvi uma fofoca que... a Microsoft, Não é que a Microsoft abandonou a BGS, eles estão pensando em novos eventos. Ah... Então pode ser uma parada olha, interessante. Olha aí, olha aí, hein. Novos eventos, uma coisa mais nichada. Olha considerando o que PlayStation e Nintendo já atingem, dá para entender a estratégia deles, e aí, inclusive, é. de pegar um público que os outros não estão não olhando. Exato. É, é, é interessante. Poxa, mas, vamos, mas vamos eu ver. queria ver quem um tá, Xbox quem, rodando quem tá, lá, cara. Eu também. Não, mas quem tava lá indiretamente, é, eles, eu sei que eles estão apoiando muita gente do mercado índio, não posso falar quem. Ah, isso Isso é eu não, não posso é falar, ainda, mas é... É isso que tá rolando. Vamos ver mais algumas fotinhas aqui que vocês capricharam no. no ah, o Pedro, aqui. que você é demais, cara. Nosso Legal. fotógrafo oficial lá. Cara, eu, cosplay esse ano tava. O pessoal caprichou, hein? Eu acho que eles ficaram esses dois anos sem, sem BGS só para. Fazendo a fantasia! Exatamente. Olha esse, <risos> olha esse it, cara. Maravilhoso. Fantástico, olha isso. Muito bom. Ó, a galera jogando Last of voz. Galera jogando, né, cara? Ah, que legal. Muito bom. Meu cara aí. Nossa, Nintendo. Oh, Nossa, tá vendo, gente? É. Nintendo. Tem que ficar aqui no Brasil, gente. Fica no Brasil, não vai embora, não. Meu querido Pedro Fortunato, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Ó, bom descanso. Desculpa o atraso aí pra Poxa, gente começar cara. Pô, passou rapidinho, hein? Que nem o loading, cara. Duas horas de, de documentário e passou assim. Então, documentário bom, filme bom. Vamos marcar, é vamos marcar a turma inteira do Warp Zone, que eu tô fazendo um especial com vocês. Vamos, vamos, vamos agitar isso aí. <risos> Pedrão, cara, agradeço demais, cara, o convite. Isso, e quando quiser, estou à disposição, tá bom? Tamo junto, querido. Beijo. Se cuida. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Grande Pedro Fortunato aqui com a gente, pessoal. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. A gente vai seguir aqui com a leitura das notícias, seleção aqui da queridíssima Monique Alves aqui. Deixa eu pegar primeiro as notícias aqui do Resident Evil Database, que é o site dela. Papo muito bom com o Pedrão. A gente fala um pouquinho sobre o filme e aqui falar sobre o Resident Evil Showcase acontece no próximo dia 20 de outubro, saiba mais. A Capcom finalmente anunciou a data do próximo Resident Evil Showcase, a apresentação focada na franquia Resident Evil para o próximo dia 20 de outubro, quinta-feira às 19 horas. Em um teaser em seu canal oficial e em suas redes sociais, a voz do Duke promete que o cardápio trará com destaques e atrações, os anúncios mais recentes, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village Gold Edition, com foco na expansão Winter e, Winters e mais. O Resident Evil Database fará a cobertura ao vivo do evento, diretamente do canal do YouTube, então, por favor, certifique-se de ativar o lembrete logo abaixo, será uma honra ter você como espectador da live desse canal parceiro e gigantesco que a gente tem por aqui, gente, ó, tem o link... Do Resident Evil Database, que eu já estou deixando para vocês aqui no nosso chat. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, que é muito importante. Vamos aqui para uma notícia do Canaltech, que infelizmente demitiu a sua equipe de jornalistas. A gente vai ficar em cima dessas e de outras informações. Deixa eu só carregar aqui. Baioneta 3, dubladora, pede que fãs boicotem para fãs boicotarem o jogo. A atriz Helena Taylor, que dublou Bayonetta nos dois primeiros jogos da franquia publicou um relato em que explica sua ausência de Bayonetta 3. De acordo com vídeos publicados no Twitter, Helena recebeu uma proposta final de apenas 4 mil dólares para dublar o terceiro game da saga. Este é um insulto sim, ao mesmo tempo que levei para trabalhar todo meu talento e que dei ao game. E aos fãs, estou pedindo aos fãs que boicotem esse jogo Bayonetta 3 e usem o dinheiro que gastariam no game para fazer uma doação à caridade, parou a artriz no primeiro vídeo da Thread, ela ainda menciona que a franquia Baioneta gerou cerca de 450 milhões sem incluir os valores de merchandising. Helena continua o relato afirmando que decidiu expor a situação como uma forma de apoiar outras pessoas ao redor do mundo que não são pagas apropriadamente pelos seus trabalhos. Ao receber uma proposta inadequada por Bayonetta 3, a artista resolveu escrever para Hideki Kamiya, o criador de Bayonetta. Foi neste momento, no entanto, que a Platinum Games ofereceu 4 mil dólares pelo trabalho de Helena. Quanto os primeiros trailers de Bayonetta 3 foram divulgados, os fãs não demoraram para notar a ausência de Helena no papel principal. Na época, o diretor do jogo, Yusuke Miyata, disse que várias circunstâncias conflitantes tornaram difícil para Helena Taylor reprisar o papel. Já após as publicações de Helena no Twitter, Kamiya publicou uma indireta para a atriz na mesma rede social, dizendo o seguinte. Triste e deplorável atitude de inverdade. Isso é tudo que posso dizer agora, a propósito, cuidado com as minhas regras. O designer de games tem o costume de bloquear quem o menciona no Twitter e nas últimas horas diversos fãs foram ao perfil de Caminha para questioná-lo sobre o pagamento à Helena, poucas horas depois... Caminha publicou, eu te avisei. Em seguida ele te desativou, desativou a própria conta, mas não demorou para retornar ao perfil. Até o momento da publicação do texto, a Platinum Games e a Nintendo não divulgaram comunicados oficiais sobre o assunto. Bayonetta 3 será lançado para a Nintendo Switch em 28 de outubro com Jennifer Hale de Mass Effect Bioshock Infinity, dublando a protagonista. Saia justíssima, muito importante essa leitura. Dessa notícia aqui para vocês. Vão curtindo e vão compartilhando. vou curtindo e vão compartilhando para todo mundo poder acompanhar. Agora novidade sobre Silent Hill. Agora oficial. Acontece a transmissão nesta quarta, dia 19 de outubro. Depois de inúmeros rumores... O registro de nome, quem se lembra de Silent Hill, a short message e muitas especulações, a Konami finalmente confirmou, Silent Hill está voltando e terá novidades na quarta-feira, dia 19 de outubro, às 18 do horário de Brasília. Infelizmente, por hora, é a única informação oficial, o tweet da página da franquia diz que as próximas atualizações sobre a série serão reveladas em uma transmissão, dando data da live no site, disponível na postagem de rede social, vemos apenas a data e hora do evento e um novo logo da franquia que dá para vocês verem aqui abaixo, Silent Hill. Portanto, agora nos resta esperar o que teremos de Silent Hill em breve. Será um jogo grande, um spin-off? Mais que um game, conforme indicava os rumores? Um remake de Silent Hill 2? Fiquemos atentos na quarta, dia 19, às 18, no horário de Brasília, para a gente ver novidades. O texto é do Voxel. Uh, e a gente tem aqui uma última notícia, que é bastante bacana aqui. Silent Hill, Elijah Wood e Mas Masahiro Ito reagem à live da franquia. Depois de tantos boatos do, do tão esperado ressurgimento da franquia Silent Hill, seja através de makes ou novos jogos, a Konami confirmou hoje, dia 16 de outubro, uma transmissão para abordar o futuro da franquia que ocorrerá na quarta-feira, dia 19 de outubro, às 18h do horário de Brasília. Masahiro Ito... O diretor de arte dos Jogos Clássicos da série retuitou a publicação com uma contagem regressiva que pode indicar o seu possível envolvimento. Afinal, em 2020, o artista já, já havia dito estar trabalhando em um novo projeto como membro principal e que torcia para que ele não fosse cancelado. Além dele, o ator Elijah Wood também reagiu ao anúncio da live por meio do Twitter. O intérprete de Frodo, na trilogia de O Senhor dos Anéis, publicou um emoji demonstrando interesse na apresentação. Ainda não está claro se ele fará parte de um novo projeto envolvendo Silent Hill ou se está aguardando novidades apenas como um fã. Gente, essas são as principais notícias aqui do News Games e da Long Próspera. gente. Hoje o ex-presidente Lula numa live no Flow Podcast. Ele falou sobre a cartilha Lula Play, e eu vou exibir, sim, ela antes de fechar aqui a nossa live, que é bastante importante para vocês ficarem por dentro. Vamos ver aqui, porque o Lula ele fez a, o resumo dessas propostas para vocês acompanharem. Deixa eu projetar minha tela aqui um minuto, e a gente vai ver rapidinho o que, que rolou lá no Flow. Deixa eu botar aqui na tela, vamos lá. Vou contar uma coisinha aqui, Houve, em maio desse ano, houve uma discussão no, no Instituto Lula, ah. e eles criaram uma cartilha Lula Play. Sabe, Jorginho? Cartilha Lula Play. Então, o que, é que nós propusemos? Ah, tá. Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria. Criar cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jogos. Revisar a legislação de banda larga para extinguir o limite de consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão. Incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor. Sacou? Uhum. Sacou que não estamos atinados a esses problemas, porque é o um novo Dá mundo... Dá a gente do... ser protagonista? É o um novo mundo do trabalho. Hoje, quando você vai discutir a questão de emprego, o que, é que eu estou propondo? Que a gente junte os empresários, eu já conversei, inclusive, com o Josué da Fiesp, você junta as universidades, para que a gente discuta esse mercado de, de, de dados, sabe? Esse, essa loucura digital, como é que a gente vai preparar essa juventude para usar bem se ele não tem possibilidade de estudar. Uhum. Por isso... Esse é o Lula Play, gente, que foi super bacana. Galera, da long Próspera, boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.